Me diz uma coisa, você é insegura com a sua maquiagem? Você sabe que pode fazer maquiagens muito melhores, mas tem medo de errar? Agora você já imaginou se tornar uma maquiadora requisitada e aplicar as técnicas mais modernas e incríveis em suas maquiagens e conquistar cada vez mais clientes? Ou então fazer maquiagens ao menos 10 vezes melhores das que você faz atualmente? Sim, é possível! E você pode fazer algo para mudar isso agora mesmo. Aprenda passo a passo em um curso completo, que te ensinará desde o básico, como preparação da pele, até o mais avançado, com técnicas de esfumado e cut crease. Mesmo que você tenha pouca ou nenhuma experiência em maquiagens, você vai aprender uniformização da pele, técnica do contorno, como aplicar cílios postiços, técnicas smokey eyes, técnica cut crease, sombra efeito esfumado e muito mais! Calma que não acabou, você também irá receber três bônus incríveis, um livro digital com dicas excelentes de maquiagens, um curso de decoração de unhas e um curso básico de design de sobrancelhas. E após concluir o curso, você vai ter acesso a um lindo certificado, direto de sua área restrita. Tudo isso com risco zero! Você começa a fazer o curso e por uma razão ou outra decide que o curso de maquiagem não é para você. Saiba que você tem 7 dias para nos enviar um e-mail sem explicação nenhuma e pedir para sair do curso. Nossa equipe irá devolver 100% do seu investimento e não vamos tentar convencer você do contrário. Nossa confiança está em suas mãos.